A vida é feita de histórias, e a gente está aqui na região de Gonçalves, vamos conhecer a história do Irã. É uma alegria e um privilégio conhecer essas histórias e conhecer eh, esses personagens aqui na, na Mantiqueira. Tá curtindo a ideia? Dá um joinha, um like, um gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos. Você tem um sonho, acalenta um sonho de sair da cidade grande e vir pro, pro interior, vir pro, pro campo. Quem sabe para Mantiqueira? A gente pode ajudar e a gente pode dar todo o suporte para você fazer essa transição. GaiaTerraNova.com.br. Você vai descobrir ali um hall de, possi de, de possibilidades com os mais variados profissionais para atender as suas demandas por aqui, para ajudar você nessa fase de transição. Entra lá no site, dá uma olhada e compartilhe o vídeo com o pessoal. Irã está fazendo a transição Cidade Campo, vindo de Cidade Grande, vindo de São Paulo, aqui para a região e está construindo um domo. Irã, conta um pouquinho pra gente, por que sair de São Paulo? Você continua lá e fica só o fim de semana aqui? Qual que é a ideia? Por que sair? E por que aqui o Alto da Mantiqueira? Então, eu venho de São Paulo, estou é, aqui em Gonçalves há três anos. Essa decisão de, de sair de São Paulo e vir para cá foi porque eu trabalhava na indústria farmacêutica. Eu sempre fui representante comercial, é, sou formado em turismo. Então, sempre fui um apaixonado pela natureza e o meu sonho sempre foi ter um, uma pousada ou morar no, no, no campo. E nos últimos anos que eu vivi em São Paulo, eu tive um start onde eu decidi que eu ia realizar o um sonho de montar uma pousada. Legal. Então, eu realmente decidi, decidi que eu ia colocar esse projeto em prática. E eu já estava cansado dessa minha vida de, de, de representante. Tentei ainda por mais um ano permanecer, tudo, mas assim, eu antes disso até me preparei durante esses 10 anos na indústria, eu me preparei para realizar o sonho. Quando chegou uhum. o momento da pandemia, foi quando eu resolvi realmente estartar é, esse plano. E, só que eu não tinha só o, o, o desejo de morar no campo e de ter um uma pousada, mas eu queria construir algo diferente, algo sustentável, algo que se integrasse à natureza. Então, é, quando chegou esse momento, eu resolvi pedir as contas da empresa na qual eu trabalhava. É, demorou um pouco, foi um processo bem difícil para mim, porque é, eu não tinha nada de experiência de, de, de chalé, de pousada, nada de nem, de, nem de morar no campo. Então... Foi um processo um pouco doloroso, assim, mas a primeira coisa que eu fiz foi começar a vir para a Serra da Mantiqueira, que é um lugar que eu já visitava e era apaixonado, é, para conhecer os lugares, até eu encontrar um canto onde eu me apaixonasse. Uhum. E isso aconteceu com Gonçalves. Eu vim para cá no dia dos namorados, é, Bom, Então um chalé, já vai fazer aniversário, né? Já vai fazer aniversário, exatamente. <risos> é. E aí eu vim é, com a minha namorada, a gente alugou um chalé aqui em Gonçalves, é, ficamos um final de semana, passeamos e assim, foi amor à primeira vista E a partir daí, tocou meu coração onde eu falei, é aqui que eu quero morar Legal. Voltei para São Paulo, como eu falei, é, elaborei um projetinho rápido Pedi as contas, vendi meu apartamento, tudo assim na loucura Vendi meu apartamento, vendi meu carro Passei uns dias aqui procurando terreno, consegui, comprei esse terreno, que assim, também foi amor a primeira vez, me apaixonei, me apaixonei. Eu vi muitos terrenos aqui em Gonçalves. E quando eu já estava desistindo de comprar, o último terreno que eu visitei foi esse, e aí o ah, coração bateu mais forte, comprei. A partir daí, começava Sim. o projeto de morar no campo Sim. e montar uma pousada. Aí o projeto da pousada ficou um pouco mais difícil, pelo pelo custo que eu tinha de, de, de vida, ou quanto eu iria gastar, o quanto eu tinha de dinheiro. E aí eu tinha esse projeto do domo, eu já conhecia os domos, já tinha visitado um domo fora do país, e eu queria porque queria um domo. E aí eu falei, bom, como eu sou filho de marceneiro, eu falei, eu vou encarar esse projeto. Uhum. E aí eu fiz o curso para construir domo. E aí eu falei, bom, vou construir uma casinha pequenininha e vou meter as caras. Aí eu vim pra cá, construí uma casinha pra eu ficar e comecei o projeto do domo. Comecei a comprar as madeiras, comecei a, a, a trabalhar com essas madeiras para construir um protótipo. A princípio, para não gastar muito dinheiro. E aí se o, pro, o protótipo desse certo, eu iria fazer o domo oficial. Uhum. Nesse meio do caminho eu encontrei o, o rapaz que é o que pro, que constrói os domos, construindo um domo aqui em Gonçalves. A gente conversou bastante, ele atopou o desafio. E eu acabei deixando um pouco o protótipo de lado e encarando fazer o domo principal de, de cara. Uhum. E deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. A vida no campo para mim está assim, sendo maravilhosa. Eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não me arrependo de nada. Não vou dizer que é fácil, né? Eu acho que essa transição... Tem desafios de... no enormes, meio, né? né? Principalmente para quem vem da cidade grande morar uhum. no campo, a gente tem essa... Eu ouvi uma frase de um, de, um, de um senhor na internet uma vez que ficou pra mim, assim, muito forte. Ele falou assim, você que tem vontade de vir da cidade pro campo, achando que você vai ter uma vida fácil, que vai ser uma vida... É, mais simples, uma vida aqui onde você vai cuidar dos do, do, do, do seus, seus bichinhos, tudo. Ele falou assim, esquece isso. Aqui você vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. E eu tô sentindo isso na pele. Só que assim, eu não troco isso mais pela cidade grande. Então assim, é, eu iniciei esse sonho e a partir do momento que você inicia o um sonho, acho que é difícil você voltar atrás. Então assim, tá faltando muito pouco eu concluir esse sonho. E estou muito feliz, assim, não tenho pretensão de voltar, agora a pretensão é só aumentar, mas sempre respeitando a natureza, assim, eu acho que o meu principal é, desejo de vir para cá é esse, é saber que, na verdade, eu, tenho, eu estou vindo para cá, mas é, eu tenho que respeitar esse lugar. Então, assim, tentando fazer tudo na, na sustentabilidade, respeitando a natureza, que eu acho que isso é o mais importante e está dando certo, graças a Deus. Eu acho que quem tem esse desejo tem que encarar seu sonho mesmo, é difícil, não vou dizer que é fácil, mas eu acho que se você tem coragem e determinação, dá certo. Assim como a semente, o sonho tem um, um tempo também de maturação, né? É como é. se a gente planta o sonho aí ele vai enraizando, vai enraizando e aí de repente começa a sair o brotinho e a coisa começa a acontecer, né? Exatamente. E aí cara. vem na mão da gente, na né? Na mão da gente, é, Eu acho que assim, eu acho que o mais importante de tudo é você acreditar. Porque eu, como eu não tinha experiência nenhuma, eu acho que no começo é muito doloroso, assim. Mas você vai descobrindo forças. Uhum. Eu acho que assim, a gente realmente se descobre quando você está determinado a realizar um sonho, assim. Então eu acho que... É, como eu falei assim, eu tinha pouca experiência com muita coisa, eu tenho um pai que é marceneiro porém uhum. assim, eu não sou marceneiro é, eu nunca cuidei de, de terreno eu nunca não sabia roçar, não sabia fazer nada disso mas eu estava disposto a aprender então isso me trouxe muita força de vontade eu acho que assim, a, a partir do momento que as coisas começam a se realizar e como você falou, esse sonho começa a enraizar aí não tem como alguém te segurar mais então assim eu acho que o meu ainda está faltando muito pouco, mas assim, o pouco que eu já consegui, já sou extremamente realizado com o que eu consegui. Muito então, legal. Assim, não vai ter dinheiro nenhum hoje na cidade grande que, que pague para eu voltar. Assim. Forte abraço e vai ter o 2 e o 3 com o